Olá, paz e bem. Eu sou o Frei Malone Rodrigues e trago uma novidade para vocês. Está no ar o nosso novo site, mais dinâmico, moderno e interativo. Nele você vai encontrar muitas informações sobre os freis, sobre as frentes missionárias que atuamos, sobre São Francisco e Santa Clara e também sobre a, as irmãs Clarissas, a Ordem Franciscana Secular e sobre a Juventude Franciscana, a Jufra. Nele também você vai poder acessar ao vivo a câmera da webcam que está instalada no túmulo da cripta de São Francisco de Assis. Mais dinâmico, muito mais interativo. Acesse nosso site www.franciscanos-rs.org.br. Eu sou Frei Malone Rodrigues, da Ordem dos Franciscanos, da Província São Francisco de Assis.